eram de se apavorar. Gritaram tanto que um dos presos... Você já ficou uma semana sem dormir? Muitas pessoas hoje em dia são obrigadas de fato a não dormirem quase. Seja por trabalho, por estudo ou até mesmo por vícios em jogos online, por exemplo. Bem. Eu particularmente sei bem como é passar sono. E se ficar uma única noite sem dormir, já nos sentimos terríveis. Com tontura, dor de cabeça, depressivos, com raiva. Imagina então ficar uma ou duas semanas direto sem dormir. Pois foi o que os malvados soviéticos fizeram, hein? As cobaias ficaram então como zumbis. Se dilaceravam vivas e comiam a si próprias. Conheça hoje a terrível experiência do sono russa. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei também aí no vídeo. Veja agora o lado maligno, o lado mais malvado do ser humano. A experiência do sono soviética aconteceu no final da década de 40. Ainda sob o comando de Stalin, da poderosa União Soviética, então em um campo de trabalho forçado chamado Gulag. Fora iniciado ali um infeliz experimento científico Com cinco infelizes prisioneiros Que achavam que seria mais um dia comum de cela Mas mal sabiam ele o que iriam passar Eles iriam sofrer E quem conhece o passado soviético Sabe que o governo não pegava leve com os civis E menos ainda com os prisioneiros políticos Que eram considerados inimigos fatais do estado como no caso aí do Campo de Gula. Bem, então foram selecionados os cinco prisioneiros, obviamente foram forçados ao teste contra a vontade, mas sobre a promessa de liberdade. Então o desafio para eles era este, sobreviver por 30 dias sem dormir na cela. Estariam então os prisioneiros sob o efeito constante de um gás psicotrópico. Este gás os impediria de dormir. Mas ainda sentiam os efeitos da privação, sentiriam ainda os efeitos do sono e estariam totalmente conscientes. Os prisioneiros acharam que não teria perigo, que ganhariam a liberdade em pouco tempo. Obviamente estavam iludidos e se dariam muito mal. No primeiro dia, primeira noite sem dormir, os presos conversaram entre si, trocaram ideias e falaram de coisas comuns. Ainda bocejando, com algum sono, mas passou tudo bem, também eram alimentados, recebiam refeições, como de costume, para os manter vivos, mas mal sabiam eles que eram cobaias do pior por vir. Até aí tudo bem, apenas uma noite sem dormir, quem já fez isso sabe que dá para suportar, embora nos sintamos terríveis. Mas na cela, a coisa começou a piorar mesmo na segunda noite seguida. O relato oficial conta que os presos começaram ali a chorar, a falar em suicídio, começaram a dizer ideias macabras e obscuras, sem nexo algum. Também começaram ali a guardar rancor e mágoa do seu passado. Ainda conscientes e ainda falando alguma coisa com coisa, mas já começava ali... Uma depressão profunda na segunda noite sem dormir. Na terceira noite, a coisa caiu de vez pelos ares. Contam que os presos começaram a gritar, bater loucamente na porta para sair e choravam muito. Também gritavam num tom de raiva muito grande. Na terceira e quarta noite, a situação muito parecida se repetiu. Mas no entanto, os presos ainda mantinham consciência e mantinham uma integridade física externa saudável, apenas uma integridade emocional totalmente fora do controle. Mas a coisa começou a piorar de vez na quinta para a sexta noite sem dormir. Na quinta e sexta noite sem dormir, soldados contam então que os presos começaram a gritar ainda mais alto do que na noite anterior. Começaram também a bater fortemente na porta, implorando para sair. E até obstruíram os canais de comunicação, os canais de visão por onde eram observados. Um dos soldados contou então que os gritos eram de se apavorar. Gritaram tanto que um dos presos aparentemente perdeu suas cordas vocais. De tanto gritar, suas cordas vocais foram para o espaço. E de repente então todo barulho e gritaria nas celas parou. Imagine você ficando 6 a 7 dias sem dormir numa cela suja com condições precárias de saúde. O que você faria? A reação talvez não fosse das melhores possíveis. Bem, após aqueles gritos ensurdecedores, aparentemente de dor e agonia, tudo ficou um silêncio completo na cela. Não se ouvia nem mesmo um único ruído. Os soldados, então, achavam que todos estavam mortos e não conseguiam saber o que havia acontecido lá dentro, pois os presos haviam bloqueado os canais de comunicação totalmente. Então, os cientistas deram a ordem aos soldados de abrirem a porta da cela. Foi, então, desligado o gás que impediu de dormir os presos. Os soldados anunciaram que iam abrir a porta. Antes de abrir, avisaram que os preços haviam ganhado a liberdade. Então, alguns soldados, cientistas, foram para a cela ver por si próprios. E a cena não foi das mais agradáveis, e os marcaria para sempre na vida. Quando cientistas e soldados foram para a cela, se depararam com a cena seguinte. Os presos estavam todos no chão, com partes da sua pele arrancadas, cobertos de sangue, dois deles estavam mortos, mas três permaneciam vivos e agonizando no chão, mas ainda conscientes e se movendo. Aparentemente, eles haviam arrancado e comido sua própria pele, também uns dos outros. Em um dos presos, eles apareciam lá sem a sua pele apareceu pulmão exposto, com costelas a mostra. O outro preso estava completamente desfigurado, com arranhões profundos no rosto e sem seu olho direito. Eles então começaram a gritar, liguem o gás, precisamos do gás, não queremos mais sair. Então um dos prisioneiros, zumbi, atacou com tanta força o soldado e acabou o matando. Possuía uma força descomunal, sendo este então executado. Por fim, com o tempo, outras duas cobaias no chão foram se acalmando e foram instruídos a dormir. Porém, quando um deles tentou dormir, veio a óbito, morreu assim que fechou os olhos. O outro começou a fugir e acabou morrendo enquanto tentava fugir da prisão. E essa foi a terrível, real, tenebrosa experiência russa do sono. Imagine você como se sentiram os presos. Ficar cinco ou seis dias sem dormir deve ser terrível, não é? Se ficamos, às vezes, uma noite sem dormir, já nos sentimos confusos, com dor de cabeça e terríveis. Imagina cinco dias ou mais. De fato, suspeita-se aí que alguns países comunistas, como a Coreia do Norte, ainda hoje mantêm essa prática. Embora Lógico que na Rússia, hoje em dia, essa prática não existe. E a coisa é tão séria que a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, já declarou que a privação do sono é de fato uma tortura. E você, o que achou? Comente aí abaixo, se inscreva no canal também compartilhe o vídeo.